O verão está chegando e hoje a gente vai falar sobre ela, vitamina D. Apesar do nome de vitamina, ela é um hormônio. Vitamina é o que nós adquirimos através da alimentação. A vitamina D ela é sintetizada a partir dos raios UVB, a partir da exposição solar. Então tudo que o nosso corpo sintetiza é um hormônio. Por ser um hormônio, ela tem várias funções metabólicas. Todas as células do corpo têm receptor para vitamina D. Então ela é importante não só para a saúde óssea, fortalecimento dos ossos, mas quando está baixa, ela está associada a depressão, diabetes, hipertensão, mais de 10 tipos de câncer. Por isso, é importante sempre ter vitamina D em níveis ótimos. Como que a gente faz isso? 20 minutos de exposição solar diária, em alguns casos é difícil, né? A gente trabalha em ambiente fechado, com luz artificial. Nesses casos, é interessante dosar os seus níveis de vitamina D no sangue, verificar se você tem deficiência e iniciar a reposição, que sua vida vai melhorar muito. Te aguardo no próximo vídeo.